Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo das Onze, nosso segundo Papo das Onze. É um prazer enorme estar com vocês aqui no meu canal do YouTube. Eu espero que vocês estejam gostando desse quadro, desse programa que a gente traz aqui para vocês, para a gente papear, bater um papo mesmo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Se inscreva no canal, você que não se inscreveu até agora. E ativa aí a sua notificação para você receber todos os vídeos Que tem muita coisa, muita coisa bacana que a gente está postando semanalmente aqui no canal E o objetivo do Papo das 11 para você que não assistiu o primeiro, está vindo agora É para você fechar, para você gabaritar direito e processo de trabalho no exame de ordem Por isso que é Papo das 11 a gente vai garantir, a gente vai assegurar aqui essas 11 questões, 6 em direito do trabalho e as 5 questões de direito processual do trabalho para você avançar para a segunda fase. Tenho certeza que uma prova que você tem que fazer 40 pontos, acertar 11, vai ajudar você e muito. Então, esse é o objetivo, esse é o nosso foco principal que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir mesmo. Então, vamos interagir, podem deixar as mensagens aqui, eu respondo tudo depois, fiquem tranquilos. E me fala aí como é que está essa preparação, como é que você tá voltado para o exame de ordem. Quero conhecer um pouquinho aí esse seu método de estudo, a sua forma, para a gente poder juntos aqui, quem sabe, aparar algumas arestas e deixar você da melhor forma possível na cara do gol para vencer e pegar essa carteirinha. Eu vou com você até o final. Me permita ser o seu treinador no exame de ordem. Ok? Muito bem, então, doutores, vamos chamar já assim para se familiarizar. Com essa vermelhinha que está chegando É hora da gente papear, né? Antes de eu começar a falar de algum tipo de conteúdo, eu quero conversar com vocês é Aquela pergunta, eu acho que hoje vou começar o nosso Papo das 11 Com aquela pergunta clássica que eu sempre, sempre recebo, não adianta Como estudar? Então a pergunta, bola de ouro é Renzete, como estudar? E aí quando o aluno pergunta para mim como estudar Muitas vezes, ele espera como resposta uma fórmula mágica, uma receita de bolo. Não sei, sinceramente, se existe uma fórmula mágica ou se existe uma receita de bolo. O que eu tenho certeza, o que eu tenho como convicção, diante desses quase 10 anos de magistério, preparação para o exame de ordem, concurso público e também na graduação e na própria especialização, eu me... me, eu me... Posso me confirma, né? me confirma esses 10 anos, que é indispensável você ter um ritmo adequado de estudo. Então, não sei se existem fórmulas mágicas, receitas de bolo. Uma coisa eu sei, uma coisa eu observei, aprovando aí muita gente, você vai ser o próximo. Uma coisa tem que existir na preparação, um ritmo adequado de estudo. Se você não tiver um ritmo de estudo, as coisas vão se perder. Por que, que eu estou falando isso? Porque a sequência das nossas operações mentais, me permitem um pouco além, é que o nosso cérebro está programado, ele vai ser submetido necessariamente a três etapas. Quais são as etapas? Obter a informação, estudar para aprender e dormir para fixar. Então, essas são as premissas. Você vai obter a informação, você vai estudar para aprender e você vai dormir para poder fixar o conteúdo. Em relação a esse primeiro passo, a primeira etapa que é obter a informação, preste atenção, se você estiver assistindo uma aula em algum curso preparatório, é fundamental que durante essa fase, durante esse momento, você tenha uma atitude ativa, escrevendo as palavras-chave que estão sendo transmitidas. Você não vai ficar, ainda mais hoje que a gente está no mundo online, aí, né, 100%, você não vai ficar aqui parado, só ouvindo o professor... Dar o conteúdo você vai anotar, você vai escrever de forma ativa aquelas palavras destaque, de aquelas palavras-chave ou até mesmo uma frase. Não importa, os cursos bem estruturados eles levam isso muito em conta. A gente pode observar, né? E eles vão fornecer os famosos PDFs. No meu tempo falava-se apostilas, né? hoje fala-se muito em PDF. E esse, essas apostilas, esses PDFs, elas vão vir com espaços em brancos que vão permitir que você otimize a assimilação de informações. No PDF do SES, do Complexo e Renato Saraiva, que eu sou professor, a gente tem esses espaços destinados para as anotações dos alunos, porque isso já está provado que isso fixa demais o aprendizado. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu te chame, eu te convide para uma aula de direito de trabalho envolver um tema do aviso prévio. Aí coloquei lá a informação, aviso prévio, coloquei muita informação, falei muita coisa do aviso prévio e... Acabou a aula. Então, não sei até que ponto, o que você fixou, o que você não fixou. Agora, acredito que essa aula seria muito diferenciada. Eu gosto muito de trabalhar com imagens. Quem já trabalhou comigo sabe disso, quem estou comigo já sabe disso. Se eu colocasse lá, aviso prévio, começasse a escorrer sobre aviso prévio. Em algum momento, eu comentasse com você a natureza triangular, a natureza tridimensional do aviso prévio. O que permitia que você colocasse lá nas suas anotações o aviso prévio. Por exemplo, né? É um ato unilateral, potestativo e receptício. Tá lá o aviso prévio é um ato unilateral. É um ato potestativo e é um ato receptício. Não vou explicar porque não é aula do aviso prévio, tá? Só para a gente entender o que, que seria um material organizado. E o professor está discorrendo, ato unilateral, porque empregado ou empregador comunicam ou desejam romper o contrato de trabalho. É um ato potestativo porque a parte que é avisada não pode se esquivar, não pode negar o, a comunicação do aviso. É um ato receptício porque só produz efeitos a partir do momento em que a outra parte é avisada. Pronto, você já colocou a natureza, já colocou as informações... Básicas. Então amanhã quando você estiver revisando e estudando, natureza triangular, natureza tridimensional do aviso prévio, ato unilateral, receptivo, receptício perdão, hipotestativo. Por quê? Porque já está aqui na sua anotação. Aí o professor com, com, com, continua, né? O, o aviso prévio ele é um ato formal, aí não, não tem previsão na lei, embora é recomendado. Então, você colocar, não há previsão legal. Pronto. Eu anotei o básico, eu anotei o importante. Eu não tenho previsão legal para o formalismo do aviso prévio, embora ele deva ser formal, mas a previsão legal eu não tenho. Pronto. Veja, não é muito diferente você sair de uma aula, você entrou numa aula assim e você saiu dessa aula assim. É muito melhor, não está mais do que provado que você vai ter um dinamismo, uma, uma absorção do conteúdo muito maior? Claro que sim. Alguns cursos, e eu até vou além, né, e professores, eles além de explorarem a matéria nas lousas é, ou, e ou, né, nos projetores, no caso de um curso presencial, essa aula, ela é ditada para que o aluno vá montando lá o seu próprio material de consulta, ditado, ditado. E aí você está pensando assim... Você, na mesma hora você se espantou aí, ditado Renzetti, ditado, isso é coisa do passado, isso é coisa lá da tia Maricota, pois é pessoal, isso de fato é coisa lá da tia Maricota, acontece o seguinte, a escola da tia Maricota funcionava, a escola da tia Maricota deu certo, é claro que se eu chegar aqui, imagina, explanar para você uma aula sobre aviso prévio, e eu ditar a aula inteira, isso é um tremendo exagero, mas é infinitamente melhor, do que você ter alunos em situações absolutamente passiva ali parado assistindo o professor do tipo leitor de powerpoint né que isso hoje virou uma febre os slides é, eles criaram uma dependência muito grande isso é um erro sem citar nomes Tantas vezes eu lecionei em alguns outros cursos, que eles me perguntaram, professor, manda logo o slide de forma anterior, até em presencial. Eu falei, como assim manda o slide? O slide é só apontamento de aula. O slide tem que ser utilizado de forma adequada. Eu utilizo muito meus slides, e quem já estudou comigo sabe disso, para colocar as figuras, as gravuras, os esquemas, porque eu sei que isso fixa bastante o aprendizado de vocês. Ou então para ler dispositivo de lei junto com você, para você não ficar carregando lá o seu material a todo instante. Meu objetivo com o slide é isso. Mas o slide se popularizou tanto que o aluno virou um, um dependente de slide. Professor, cadê o slide? A aula de graduação já começa, professor, cadê o slide? Então a gente não tem que ficar dependente de um slide. O slide é para isso, é para apontamento, chamar a atenção, ele tem que ser muito bem utilizado. Repito, não vou chegar numa aula e ditar tudo para vocês, mas quem estuda comigo sabe. Eu coloco, eu coloco as informações que são elementares. Anota aí, eu falo, vou editar. Porque isso é importante. Isso está comprovado e provado que isso dá um resultado absurdo para o aluno. Porque você está montando o seu próprio roteiro. Você está montando, independentemente do PDF que o professor fornece como apontamento, como base, porque PDF e apostila não substituem livro, não substituem a doutrina também. É bom que se diga isso. Mas você está montando lá o seu... O seu, o seu organismo né, de estudo, a sua organização, o seu, a sua apostila, a sua leitura básica. E isso é muito importante que você faça. Veja, o segredo é escrever de próprio punho. Esse é o segredo. Escrever de próprio punho os pontos, os, os destaques da matéria que você vai analisar. Com isso, você vai assimilar muito mais. Então, isso é importante. Lembrem-se sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Escrever. Para a assimilação escreva É indispensável que você escreva Dispense lá o, o, o celular Dispense lá o... Qualquer outra forma que você tenha para digitar E vá para a escrita Isso aqui é indispensável É muito importante que você de fato escreva Que você faça aqui as suas anotações Porque é o seu material Dispensa tablet, dispensa tudo E aí eu sei que a pergunta chega Ela vai chegar e se eu não estiver fazendo um curso? Você falou, de repente você está fazendo um curso, e se eu não estiver fazendo um curso? Você não está fazendo nenhum curso? Sem nenhum problema, sem nenhum problema. O que eu te sugiro apenas é, delimite o assunto que você vai estudar, você vai estudar o que hoje? Qual é o assunto? Delimita esse assunto, junta a esse assunto o material necessário, livros, códigos, PDF que você tiver, e se a fonte da informação estiver na, na internet... Não tente a todo instante, isso é muito cansativo, isso não é produtivo. Ler na tela. Muitos vão falar, nossa, está incentivando a impressão. Desculpa, para estudar e imprimir é importante. Eu sei que a gente vai defender a natureza, claro, mas para estudar e imprimir é importante. E eu não vou mudar o meu discurso, até porque eu sei o que eu estou falando. É testado e aprovado. Ficar lendo na tela você não vai ter um rendimento grande Então reserva, em vez de você ficar imprimindo um bando de coisa em vão Deixa a impressora, deixa o papel para o material de estudo Porque aqui não é em vão, aqui é para formar o seu conhecimento, o seu aprendizado Então ler na tela do computador não vai funcionar Não vai funcionar Algumas pessoas, elas não vivem também sem aquela famosa, popular Nem tem nenhuma aqui para mostrar Aquela canetinha marca texto, né? Aquela canetinha marca texto tem amarela, tem lá. La... Amarela era é campeã, tem laranja, tem rosa, enfim. Lembrem-se só de um detalhe: fazer riscos coloridos, sair pintando tudo, um dispositivo, um parágrafo de um livro, isso não refresca a sua memória em nada. O pessoal, pela hora isso vai refrescar a minha memória. O aluno falou para mim na semana passada na graduação: isso, vai... isso refresca a minha memória para ele, não vai refrescar em nada. Você precisa pegar essa, essa caneta que você gosta tanto, ela é importante, e apenas destacar o que vai chamar a sua atenção no momento de revisão. Pegar um código, pegar um livro que for, e sair pintando tudo igual é, esse bichinho está fazendo aí, pintando tudo de verde, isso não vai te levar a nada, a nada. Então, imagina lá, que você pegue o artigo 457 da CLT e você pinta ele todo. Para quê? Agora vê se não é diferente que você pega esse artigo por exemplo e lê assim Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais Além do salário devido e pago diretamente pelo empregador Como conta a prestação dos serviços, as gorjetas que receber Vê se quando eu estiver revisando não fica totalmente diferenciado se eu, ler, se eu destacar a palavra remuneração que compreende Pode ser com essa cor ou de repente tem duas com outra cor, não tem nenhum problema Que compreende o salário Além das gorjetas. Remuneração de fato é isso, tá? Remuneração é salário mais gorjeta. Eu tenho aí. Eu tenho aqui... Uma marcação muito melhor do que se fosse pintar o artigo 457 da CLT todo. Se eu pintar o artigo 457 da CLT todo, isso me serviu para quê? Isso não me serviu para nada. Agora, me serve sim. Quando eu bato o olho aqui, vejo remuneração salário, umas gorjetas. Quando você estiver na segunda fase, eu vou te explicar muito mais marcação de material, você vai ver o quanto isso é importante. E essa é a mesma pegada. Você está na primeira fase, você não vai levar consulta, né? Você tem aí que, de fato, assimilar todas essas matérias. Perfeito. Então, se você já começar a treinar essas marcações básicas, você na hora da revisão final, ou estiver fazendo lá uma questão, pintou uma dúvida, vai abrir a CLT, você rapidamente vai saber que é a fórmula, que é a remuneração, é salário mais gorjeta. Por quê? Porque você soube utilizar a caneta, você marcou que de fato é importante, não saiu marcando tudo. Com isso, você vai saber usar o que é melhor o seu texto e principalmente, irá destacar somente o que vai chamar a sua atenção naquela revisão final do tema. Tá, isso é importante Não só a revisão final, durante todo o estudo daquele tema Juntou -se o seu material de estudo para hoje? Já pegou e já juntou? Ótimo Então agora sim Vamos então para pro... a etapa de número 2 Veja, nessa primeira etapa que a gente já comentou que, que você, você apenas entendeu o assunto Então a primeira etapa Você só entendeu o assunto Agora eu vou para a etapa de estudar para aprender Agora essa é a fase Vamos estudar para aprender. Mas como reset? Até agora o que eu fiz não foi só estudar, claro que não. Até agora você não fez não foi só estudar não, claro que não. Essa confusão entre entender e aprender, ela é muito comum e ela é justamente a principal causa da ineficiência do nosso sistema escolar. Se você observar isso bem, tá? O aluno acha, ele faz confusão entre entender, eu entendi, mas aprendi, é diferente. Qual é o lema? Estudar para aprender. Essa é a frase mais importante do processo E é mais fácil de ser implementada tá? o Estudar para aprender é a fase mais importante E é mais fácil, repito, ser implementada Por experiência pessoal E pelo relato de inúmeros alunos Que tiveram sucesso na tarefa de aprender Eu posso afirmar categoricamente Que a melhor estratégia é preparar a cola Opa! Renzete, o que, é que você falou aí? Que a melhor estratégia é preparar a cola Óbvio Você mais uma vez está horrorizado Que papo das 11 é esse? Estou horrorizado aqui, como é que eu vou me preparar para citar essas questões Como falando em cola? Como é que eu vou levar a cola para o dia? Calma, calma Você está horrorizado Até porque, se alguém aqui nessa sala É meu aluno de graduação Sabe que eu não sou professor Que eu abomino a cola O ato de colar na minha opinião eu abomino. Acho que quem cola não pode nunca reclamar da corrupção de um país, tá? É bem, bem por aí. Então, faça assimilação do que eu disse. Preparar cola e não colar. Eu não falei preparar cola. Eu não falei colar, perdão. Eu falei preparar a cola. É impressionante acreditar que algumas pessoas vão para a escola para tirar nota e não para aprender. Então, elas colam, tá? Agora, eu não sou puritano. Eu não sou puritano, eu sou muito sincero com os meus alunos Renzete, você um dia já fez a cola que a gente está pensando aqui? Claro que já, claro que já Um dia, eu me recordo, porque isso marca Eu estava no segundo grau, nunca fui a favor, mas eu queria mesmo aprender Eu estava no segundo grau E eu me recordo que eu não estudei para uma prova que eu tinha no dia seguinte Não estudei por algum motivo, não sei, não estudei Não estudei, estava muito apreensivo com isso Aí o que eu fiz? Resolvi preparar uma colinha só quis fazer uma cola também profissional né? aquela cola que todo mundo faz de qualquer jeito, fiz uma colinha profissional, aquele estilo sanfona, né, com quatro cores a primeira página da minha colinha tinha até um índice, olha que coisa sofisticada, olha que espetáculo, tinha que virar autor de livros, né, porque tinha até o índice lá, enfim coloquei no bolso da calça essa cola e fui fazer a minha prova muito bem de repente você não vai acreditar no que eu vou te contar agora, mas eu Prometo que é pura verdade, te juro que é verdade, mas você não é obrigado a acreditar. Mas se você acreditar, você vai comigo no sistema certo. Eu não puxei a minha cola. Por quê? Porque o professor estava em cima? Não, muito pelo contrário. Eu tinha toda a tranquilidade para puxar a cola, colocar na mesa, fazer, guardar e ir embora. Eu não puxei a minha cola. E eu me surpreendi. Eu me recordo como se fosse hoje, gente. Parece mesmo a cor de adolescente. Por quê que você não puxou a cola? Porque aconteceu o seguinte, na noite anterior, que eu fiquei até tarde preparando aquela cola, eu fiz um resumo, muito do trabalhoso, de todo o conteúdo que ia ser cobrado na prova. E tudo aquilo estava na minha cabeça. E eu me dei conta, olha só, eu passei, eu não, estava eu não, eu, eu preocupado, vou fazer uma péssima prova amanhã, não vou estudar. Gente, não tem outro jeito, vou fazer uma colinha, primeira vez vou fazer uma cola. Sentei para fazer a cola, como? Resumindo os conteúdos. Então, na hora da prova, eu vi as questões e falei assim: é isso, isso. Eu, eu saí respondendo. De flash. E pra que, que eu ia pegar a cola se eu lembrava de tudo? A partir desse dia, eu comecei a fazer o seguinte: ó, peraí. Peraí. Eu vou mudar a minha rotina. Eu comecei a chegar em casa após as minhas aulas, que eram pela parte da manhã. Eu almoçava, eu dava uma descansada, uma curtidão de 15 minutinhos. Isso eu sempre fiz. Faço até hoje, quando eu consigo. Confesso que hoje, é, esses 15 minutinhos, ou 20, às vezes 30, tá? Também não vou mentir, não, mas eu nunca passei de 30. Ficou muito difíceis porque é, é um magistério, é advocacia, enfim, é muita coisa para administrar, né? Tá um pouco difícil, mas eu sempre gostei e indico se você pode. 15 minutinhos, 20, 30 no máximo, aquele cochilo depois do almoço é excelente. É excelente. Mas, enfim, então, eu chegava de manhã. Da escola, almoçava, dava minha cochilada e eu preparava a cola, entendo, tá? A cola das aulas. Cola das aulas que eu assisti na escola. Isso que eu fazia. Uma vez prontas, o que você fazia com essas colas aqui? Eu engavetava na minha escrivaninha. Eu me lembro disso. Uma vez a mãe pegou, abriu a gaveta e falou assim: Que tanto papelzinho é esse que você tem com a matéria aqui? São as minhas colas. Você está colando? Eu não colo, mãe. Eu não colo. Mas é esse o nome que eu dei, são as minhas colas. Quando eu muito pegava, essa, abria essa gaveta, utilizava aquelas colas, o tempo todo fazendo aspas aqui, para revisar a matéria na véspera da prova e dava certo. Hoje eu posso contar com vontade para todos vocês, que são meus alunos, e você que um dia vai ser meu aluno, que não foi ainda, que um truque, um truque, essa é a palavra, da minha adolescência, foi de grande valia durante, ao longo de toda a minha vida como estudante. Toda a minha vida. Um truque que permitiu que eu me tornasse um excelente estudante, apesar, isso eu tenho que afirmar, de ter sido um estudante mediano. Até porque não dizer medíocre. Por quê? Porque durante a fase escolar, porque eu estava pouco. No fundo, o meu grande erro aqui era, eu estudava pouco, mas todo dia. Pouco, mas todo dia. esse foi a minha falha, mas deu certo. E aí, eu segui a minha vida fazendo essas colas, esses resumos, e, e aí uma das frases, acho que de repente por isso tem facilidade até de escrever, uma das frases mais úteis, uma das frases mais verdadeiras que eu utilizei ao longo e utilizo, nos meus anos no magistério, é o seguinte, a melhor maneira de aprender, a melhor maneira de aprender um assunto é ensiná-lo, a melhor maneira de aprender um assunto é ensiná-lo, é, me, me recordo também na minha adolescência, também na, na própria graduação, que... Às vezes tinha algum parente na minha casa, meu pai e minha mãe estavam acostumados, minha irmã já estava acostumada, mas tinha parentes na minha casa, ou um vizinho, um amigo que estivesse lá, que perguntava para minha mãe, meu pai, teu filho é maluco? Porque eu ficava dentro do meu quarto, sabe como é que eu estudava? Dando aula. Acredite, além de anotar, eu, coloquei, eu comecei a inserir uma outra coisa, eu dava aula, eu ficava em pé. Já passei horas e horas em pé, eu tinha... Uma vez pedi para comprar um quadro, tinha aquele quadro, aquela lousa branca, ou de giz mesmo, da parte antiga. E eu dava aula. Para quem? Para as paredes. Vamos lá, vamos estudar o um assunto tal, tal, tal. E aí, repete comigo. Eu estava repetindo. E sempre deu certo. Sempre deu certo. Isso é até uma dica muito boa para quem é tímido, viu? Quem tem timidez para falar em público, é um exercício fantástico. Fantástico. Eu nunca tive esse problema, porque... É isso o tempo inteiro, era a minha colinha, minha escrita, eu aumentei um pouco o ritmo de estudo, e eu dava aula. Então, eu, eu coloquei isso na minha vida, na minha vida mesmo, a melhor maneira de você aprender um assunto é você ensinar. Quando eu estava na graduação, alguns alunos, eu sempre fui apaixonado, alucinado por direito e processo de trabalho, isso é uma coisa interessante, interessante, sempre, sempre, sempre, mesmo. primeiro eu contato na faculdade. Primeiro eu tomei um susto, depois me apaixonei, não larguei mais e não largo alguns alunos me cercavam perto da semana de prova e falavam, Rogério, é, dá uma aula para a gente aí eu fazia aquela rodinha ali né, na, na biblioteca ou então na, na própria no próprio, na cantina, lá no, no recreio e eu passava os pontos com eles e nossa, eles estavam achando que eu estava ajudando eles estava, ok, mas a mim então nem se fala porque eu estava aprendendo e ensinando e eu tava revisando, eu ainda parar e pensar, pegava a CLT, não, isso aqui eu tenho que dar uma reforçada. Mas claro que eles pediam só em direito e processo de trabalho. Pediu nas outras. é Porque eles sabiam que eu gostava, os professores elogiavam as minhas avaliações, eu comentava muito na sala de aula, outras matérias eu ficava mais assim, mas essas para mim era supra sumo. Então, eu estava o tempo inteiro ali, <coughs> perdão, ensinando. E quando você prepara uma pseudo cola pseudo cola, gostou? Você também está ensinando a si mesmo, então é uma dica de ouro terceira etapa terceiro passo, dormir para fixar como eu já disse, aprender ele é fruto de uma postura ativa enquanto assistir a aula reflete um compromisso passivo não é que você não tem que ter esse compromisso assistir você tem que assistir, mas é um compromisso passivo, agora Aprender é uma postura ativa Está mais do que provado Que as nossas redes Neurais é, em, em nosso cérebro, né, óbvio Elas só vão ser estimuladas Só são estimuladas A efetuar aquela reconfiguração Aquele checklist durante o nosso sono Se elas se receberem Estímulos ativos Durante a nossa vigília Durante o tempo que você está acordado Se não tiver um estímulo ativo Você vai esquecer tudo Então você tem que ter o estímulo ativo Vai descansar, vai dormir, para que você tenha esse compromisso de uh, reconfigurar tudo aquilo que você aprendeu. Assistir às aulas sobre uma determinada matéria leva ao entendimento do assunto, perfeito? Mas raramente vai levar a uma verdadeira aprendizagem. Você entendeu o assunto, aviso prévio, mas você fixou verdadeiramente a aprendizagem? É um outro ponto, então só a postura passiva não dá, tem que ter a postura ativa na medida que você trata que você trabalha um tema de forma ativa após a aula, resolvendo exercícios, né? escrevendo os resumos, as pseudocolas sempre na caneta, no lápis nunca digitando elaborando esquemas, tem gente que de fazer muito esqueminha, desenho, etc o que, que vai acontecer? O seu cérebro naturalmente você tem 18 disciplinas 17 disciplinas para estudar aí o seu cérebro naturalmente ele, ele é todo preparado para reconfigurar as redes neurais durante a noite do sono. E na seguida vai vir o um quê? Vai vir aquele conteúdo que você fixou e vai ficar de uma forma permanente. Por quê? Porque você teve a postura passiva, recebeu ali o entendimento e você teve a postura ativa, que foi a aprendizagem. Resumos, -colo, né? questões, etc, etc, etc. Se o professor possuir sólidos, né, se o seu professor, vou até melhorar, ele possuir sólidos conhecimentos de neuroaprendizagem, mas conhecimentos básicos. Meu conhecimento de neuroaprendizagem é básica, tá? Eu sou, eu sou master em PNL, em Programação neuro, Neurolinguística, então meu conhecimento aqui em neuroaprendizagem é básico. Mas se você tiver um professor que possui isso, você sempre vai receber uma tarefa, pode observar, pós-aula, chamado dever de casa. Para quê? Para forçar que você produza a fixação da aprendizagem. Então, eu sempre faço isso. Eu não consigo encerrar uma aula sem falar, gente, o destaque para casa é, vocês vão ler isso, isso e isso. E quando eu falo ler isso, isso e isso, é fazer um resumo também. É ler e resumir. Exercícios, questões, leitura de letra seca da lei, que é importante, mas aí resume, repete. Isso é fantástico, isso é a prova que dá certo. Bom, então, resumindo. Deixe de ser estudante, uma dica, e se torne professor. Deixe de ser um leitor e se torne autor. Deixe de aprender e comece a ensinar. Isso, pa, deixe não, né? Pare, pare de só aprender e comece a ensinar. Acho que melhora. Então, deixe de ser estudante e se torne professor. Deixe de ser leitor e se torne um autor. Pare somente de aprender e comece a ensinar. É o caminho. Traduzindo crie suas próprias apostilas pseudocolas, né? Mas atenção, a aprendizagem ela vai acontecer é verdade, ao se elaborar essa apostila, ao se elaborar a pseudocóloga, cola. Agora, não usá-la em um eventual estudo não não usá-la em eventual estudo posterior, tá? Quando você produz, não é só você usar, tem que produzir. Então, tem que produzir, tem que produzir. E aí tem aquele velho ditado chinês que a gente pode utilizar aqui tranquilamente. O que, é que fala o velho ditado chinês? Se eu escuto, esqueço. Se eu vejo, entendo. Se eu faço, aprendo. Só que isso aqui você vai levar para a vida, viu? Se você só escuta, você esquece. Pode ter certeza. Se você vê, você entende. Agora, se você faz, você aprende. Então, mãos à obra e faça por isso que uma coisa é muito certa, muita gente não gosta de ouvir isso, quanto mais provas você faz, quanto mais concursos você prestar, maiores serão suas chances de passar no próximo. Enfim, entender e aprender não são sinônimos, são frases distintas do processo de fixação do seu conhecimento. Aprender exige atitude ativa, estudo solitário, esse momento da aula é importante, mas o seu estudo solitário, isolado, é o que vai dar o aprendizado, que vai fazer você com certeza ter sucesso nas suas provas. Esse foi o Papo das 11 de hoje, ensinar um pouquinho vocês, comentar como estudar, vamos papear muito, além de quando a gente, vez em quando vai vir com uns questões jurídicas também, mas a gente tem aqui no canal muita coisa para isso, se você gostou claro, dá um likezinho aqui me segue no Instagram, no arroba lá eu posto muita dica, muita notícia também pode me chamar via direct enfim, também já ativa aqui a, a campainha para receber todas as notificações com os nossos vídeos, tem muita coisa boa, muita coisa bacana e novidades virão por aí e conta comigo, porque vocês precisarem bons estudos Excelente aprendizagem e nunca se esqueçam, é claro, né? Trabalho não dá trabalho. Tchau!